Fala pessoal, mais um Deote na Austrália começando pra vocês E hoje a gente vai falar sobre o que você precisa saber pra ir pra Austrália em 2020 Final do ano tá chegando, muitas coisas estão mudando Vim dar updates pra vocês de como tá a Austrália no momento, né? Muitas coisas mudaram do começo do ano pra cá, do meio do ano pra cá principalmente Mudou muitas coisas em relação aos valores e muita coisa vai mudar em relação ao que você vai gastar no próximo ano Pra ir fazer os intercâmbio na Austrália Tá interessado em saber um pouquinho mais sobre isso? Como que vai não pesar no seu seu bolso para ir para a Austrália 2020, então fica comigo aí e check it out. Vamos lá, primeiro de tudo eu queria agradecer aí aos 40 mil inscritos, a gente chegou ontem nos 40 mil inscritos, então muito obrigado. A todos vocês que seguiram este canal, que estão dando esse suporte aqui pra gente, tanto na Tueasy quanto pra mim e pra Paula. E pros nossos doguinhos, né? Pro link pra Cissa. Uh, então assim, sem vocês a gente não teria conseguido nada. E sem vocês a gente não estaria onde a gente está hoje ajudando cada vez mais brasileiros a viajar pro exterior pra fazer o seu intercâmbio na Austrália, no Canadá, na Europa, nos Estados Unidos, na África, na América Latina, enfim. Hoje a gente trabalha com mais de 25 países e a gente consegue ajudar muita gente a curtir essa vida que a gente curte aqui no exterior. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo, vamos começar falando sobre planejamento, né? Uh, pra você ir pra Austrália, cara, planejamento é tudo. Uh, a gente tem uma lista de vídeos, eu fiz aqui uma lista de vídeos que eu vou deixar pra vocês na descrição, pra vocês saberem um pouco sobre visto, sobre visto negado, visto aprovado, acomodação... Uh, cidades, escolas, a gente tem muita coisa sobre intercâmbio na Austrália aqui nesse canal, são mais de 200 vídeos e a maioria deles, 85% deles é falando sobre Austrália então eu vou deixar para vocês uma lista aqui embaixo de vídeos para vocês assistirem e se planejarem direitinho para ir pra Austrália em 2020 sem gastar muito dinheiro, e sem passar por perrengue que nem eu passei quando a gente chegou por lá, né? Então vamos lá, é, alguns updates para vocês, tá? O valor do visto australiano mudou de 575 dólares, subiu para 620 dólares, é um visto bem caro na minha opinião, uh, eu não, não entendo o porquê de ser tão, tão absurdamente caro esse visto, mas é um visto caro. E acabou de aumentar um pouco de valor. Então, de 585 dólares para 620 dólares, tá? Ah, algumas outras coisas também que mudaram bastante esse ano foi a introdução do Dama, né? Que é o programa de imigração regional. Então, para cidades menores agora, tem bombado bastante, por exemplo, Adelaide, Darwin e, e muitas outras cidades menores, né, pelo país inteiro. Uh, que estão aí com programas de migração muito mais facilitados para quem tá pensando em pegar a tão sonhada residência australiana. Então, o que, que a gente tá fazendo aqui na Two Easy para poder ajudar vocês? A conseguir esse objetivo final. A gente tem aberto mais o nosso leque de opções de escolas, então essa semana a gente conseguiu contratos com mais novas escolas aí, com pelo menos mais umas quatro ou cinco escolas, para justamente poder ajudar vocês que querem migrar por Adelaide ou por Darwin. Os cursos nessas cidades eles costumam ser um pouco mais baratos também, tomem sempre cuidado com as promoções mirabolosas aí, né? as promoções mirabolantes aí no mercado que a gente vê, às vezes a gente vê umas escolas que são muito ruins ou que tem nível 3 e fazem promoções muito absurdas e a gente acaba se deixando levar pelo valor e quando chega lá, ou não chega lá pelo visto negado, ou você chega lá e a escola não te dá é, um, uma base boa para você poder estudar. Então, a gente tá é tomando bastante cuidado com as escolas que a gente tá fazendo contrato agora no momento para poder oferecer escolas de nível 2 e nível 1 um para vocês, tá? É, que realmente tenham uma qualidade de ensino e que não prejudiquem a aplicação de visto de vocês também, tá? Uh, outra coisa legal é o seguinte... Uh, todos os valores mudam todos os anos, então os valores que a gente tem de 2019, eles estão vigentes até dezembro, tá? Uh, em setembro a gente tem algumas novas promoções, em agosto a gente teve promoções muito boas, setembro agora entraram com algumas promoções também para algumas escolas, e o que, que você pode fazer para poder economizar um pouco no seu intercâmbio para 2020? Você pode dar entrada do seu intercâmbio agora, você pode pagar, por exemplo, só 30% do seu intercâmbio, vai dar uma média aí de 3 a 5 mil reais, não é muito dinheiro para você poder dar entrada, se matricular e aí você começar o seu curso até dezembro de 2020. Então, para você que está pensando em fazer o intercâmbio mesmo no ano que vem, ainda dá tempo de fazer para dezembro desse ano, dá tempo de chegar na Austrália em dezembro desse ano, se a gente correr... Ah, mas já dá tempo também mais tranquilo de fazer para janeiro, fevereiro, março, dá para fazer isso tranquilo até dezembro de 2020 e você acaba não pegando essa alta de preços. Então, se esse ano, por exemplo, um curso está custando 4 mil dólares e no ano que vem tá custando 6 mil, você dando a entrada esse ano e se matriculando, você vai continuar pagando os mesmos 4 mil. Então, essa é uma dica que eu sempre dou no final do ano: se você quer manter os valores desse ano, você tem que fechar esse ano, você tem que dar os 30% esse ano para poder fazer as suas matrículas e manter os valores para o próximo ano. Isso é uma ótima dica, gente economia para vocês, tá? Eu sei que muita gente que assiste os meus vídeos tá pensando em ir para Austrália, e isso isso serve tanto para Austrália quanto para o Canadá, quanto para qualquer outro país que você esteja viajando. Você dando a entrada esse ano, se matriculando esse ano, os valores eles ficam congelados para você pro ano seguinte, tá? Os valores em dólar, o valor em real ele sempre muda dependendo do dia do pagamento, né? É, então não perca um tempo, entre em contato com a gente, fala com a gente no para pra gente poder mandar os orçamentos para vocês um pouco mais detalhado. Eu vou falar para vocês alguns valores aqui que a gente ainda tem para 2019, tá? Que você pode aproveitar para 2020. Então, para Adelaide, a gente tem alguns orçamentos de escolas muito boas, que são de nível 2 ao nível 1, um, na faixa de 15 mil reais. Isso já com seguro-saúde incluso, todas as taxas inclusas, só não incluindo acomodação, passagens e visto, né? Uh, então, a gente tem algumas promoções aí também para Darwin, tá? Na faixa de 15 mil a 17 mil reais também, né? Uh, e para Adelaide, para Sunshine Coast, a mesma coisa, tá? A gente tá falando aí de uma alta aí de pelo menos 10, 15, até 20% pro próximo ano. A gente tem visto uma, um, uma, uma alta muito grande aí na questão das homestays, né? Das casas de família. E isso tem sido bem bacana. Uh, as casas de família hoje em dia estão sendo muito mais uh, autuadas, digamos assim, por problemas e por famílias que não estão sendo tão legais, essas famílias estão sendo cortadas né das listas da, de todas as agências, das escolas e tudo mais. Então, hoje em dia, as casas de família têm sido uma opção muito bacana para quem está querendo uh, realmente viver a experiência, realmente ter uma família australiana, uma família local para cuidar de vocês. Pra trocar ideia com vocês na língua, né? Para vocês poderem treinar mais bastante o inglês e também o fato de ter refeições inclusas. A homestay tem sido bem bacana e você também tem um quarto só para você ou uh, ter um pouco mais de privacidade, né? Então a homestay hoje tem sido uma opção bem bacana, mas obviamente que as residências estudantis também estão crescendo bastante nessas cidades, em Darwin Adelaide, é, e Adelaide e em Sunshine Coast também. Então vocês vão acabar encontrando uma galera muito bacana nas residências estudantis. Mas a gente tem visto um crescimento bastante, um, bastante grande aí de brasileiros nas residências também. Então, para aquela galera que não quer ter tanto contato assim com o brasileiro, as casas de família com certeza vão ser uma boa opção. E para quem não se importa de ter contato com o brasileiro, o que eu sempre recomendo ter, porque são os brasileiros que se ajudam no exterior, é. As residências estudantis, elas estão aí também crescendo e bombando com valores cada vez mais competitivos para vocês. Então, não perca tempo, fala com a gente, manda um e-mail aí, vou marcar um atendimento. A gente tá com o escritório todo novinho lá em São Paulo agora e a gente tem uma novidade para quem tá indo pra Austrália. A gente agora tem suporte presencial num escritório de parceria nossa em uh, Perth, em Brisbane, em Melbourne uh, e também em Gold Coast, tá? Então vocês vão ter um lugar para ir e um porto seguro para poder conversar em português com brasileiros e ajudar vocês em tudo que vocês precisarem na Austrália também. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo mais explicativo, mas pra poder dar algumas novidades para vocês. Deixem seus comentários aqui embaixo, o que vocês acharam, o que vocês têm de dúvida ainda. E não perde tempo, vem falar com a gente, manda um e-mail pra gente poder marcar um atendimento. Eu mesmo tô fazendo bastante atendimento aqui pra galera de Austrália também. E agora a gente tem uma profissional com mais de 10 anos de experiência que veio de uma outra agência muito grande também, que agora tá fazendo parte do time da Two easy uh, e ajudando a gente em São Paulo, tá? Uh, então é isso, pessoal. Obrigado por assistir. Não deixe de comentar, dar o seu like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal pra gente poder fazer mais 40, 50, 60 mil inscritos daqui aos próximos meses, beleza? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!